Oi galera, vou mostrar aqui pra vocês como ter uma renda extra, ganhar uma grana, tá? Alugando sua propriedade através do AirBnB, tá? O link aqui do site do AirBnB eu vou botar aqui na descrição. E olha só aqui meus ganhos, ó. Só pra ter uma ideia, ó, tem uma, uma casa, tá? E ela tem dois quartos. E aí eu resolvi alugar ela pra ter uns ganhos então eu posso alugar o quarto só ou o espaço inteiro então aqui ó, por exemplo eu aluguei 9 noites em dezembro e, e eu vou ganhar 1.600 e depois em janeiro 7 noites vou ganhar 1.200 e aqui em janeiro 14 noites vou ganhar 2.200 então é um ganho bom né é um ganho que vai ajudar né? no fim do mês você tem aqui todos os ferramentas aqui, ó, tu pode sincronizar o calendário com o Booking também, tá? É bem fácil fazer isso, tá? Aqui tu escolhe o valor que tu vai pôr. Eu ponho 120, tá? É um, uma casa na montanha, assim é bem não tem muito luxo, mas ele é legal, assim, É meio alternativo. É ficar na praia e, e ele é bem simples ó, não tem muito luxo então é só uma casa de pedra no meio do mato ó, tem alguma tem um confortinho tem um sofá, uma lareira, tv tem cama de casal banheiro, né, são duas suítes tem os animais que vão ali comer na mão assim, é bem legal, assim, é bem no meio da natureza então eu resolvi alugar, Ó, tem vista para o mar Fica em Florianópolis, na praia da Armação Então ali é a praia da Armação, do lado é o matadeiro e é no meio do mato, sim, em cima do morro Então eu resolvi alugar para ter uma renda extra né? E aí vocês viram ali os ganhos que podem ter Então tu também pode fazer isso com a tua casa né? Tu pode ter uma renda extra só clicar ali no link da descrição e cadastrar a sua propriedade é bem simples só botar as fotos assim que nem eu tô fazendo ó. colocar então o uh, descrever como é que é o imóvel o que que tem ali para ti de comodidade né como é que se faz para chegar etc né quais são os atrativos e aí então as pessoas quando elas quiserem reservar Tu vai receber uma mensagem no teu celular, tá? É dizendo que a pessoa quer é reservar. A não ser que tu ative a reserva instantânea. Que se tu ativar a reserva instantânea, daí tu vai. ele vai fazer a reserva automaticamente. Se não vai ficar a reserva pendente e aí tu vai dizer se quer ou não quer, entendeu? Ah, então tem todo o calendário tu pode administrar É bem, bem simples, bem fácil né? E como pode ver, né, tu vai poder ganhar um dinheiro no fim do mês né? Então às vezes tu tá de bobeira em casa Ou então tu vai sair no fim de semana E ah, vou ganhar uma renda extra Então eu vou alugar e é bom que o AirBnB ele te ressarce assim, se, alguém, se acontecer algum, algum dano ao teu imóvel né? Então eles estão sempre te ajudando, entendeu? Eles querem que tu cresça Então ó, aqui são os que vão vir, ó. aqui algumas que eu já fiz Olha só quanta, quanta grana entrando né sem, sem muito esforço, é né? só tu alugar ali, colocar à disposição, trocar os lençóis depois que a pessoa vai embora e já é. E esse dinheiro ele entra automaticamente, depois que o hóspede já está há um dia, ele cai na tua conta. Então nem precisa pedir para o hóspede pagar, né? ter aquele dinheiro em casa que pode ter risco de assalto não ele vai cair na tua conta e é só tu aproveitar depois o ganho né? então é bem legal tá então quem quiser o link tá do, do da inscrição para se inscrever tá no na descrição aqui embaixo aqui do vídeo só tu clicar ali que tu vai entrar no site ali e já começar a se inscrever ali a tua propriedade e, e vai ganhar ainda 41 reais de, de bônus. Tá pessoal? Então eu desejo sorte. Se tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários que eu vou ajudar você.